Vemos hoje, né, Gleice? Agora mudando do futebol para a corrida, a corrida do trabalho. Foi realizada hoje de manhã. Vamos conferir como foi a prova. Aquecimento, alongamento e muita hidratação. Este foi o preparo dos participantes minutos antes da quarta edição da Corrida do Trabalho, organizada pelo Tribunal Regional do Trabalho, em parceria com o Ministério Público. Muitos participavam pela primeira vez e cheio de expectativas. A expectativa é conseguir concluir a prova bem, com saúde. O meu objetivo é chegar, não importa com o tempo, o importante é ir e voltar de boa. E acredito que é uma boa oportunidade assim para a pessoa sair do comodismo This one, eh? and atividade física, que é não só para a autoestima, mas para a saúde também. A quarta edição da Corrida do Trabalho reuniu mais de 1.200 corredores este ano. Ontem foi a corrida da categoria Kids, onde 200 crianças participaram. E hoje serão três categorias, de 5 e 10 quilômetros, e a caminhada, que terá um percurso de 3 quilômetros. E a largada é daqui a pouquinho. Essa corrida, ela é mais do que uma corrida. Ela propõe a realização do sonho, o sonho de um futuro melhor para o nosso país. Eu sou a coordenadora do, do programa do TST de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. E essa corrida tem esse... Esse tema esse ano, que é justamente para estimular a aprendizagem, correndo por um futuro melhor para as crianças do nosso país. As premiações para os campeões da corrida foram as medalhas e também o prêmio em dinheiro: R$ 800 reais para o primeiro colocado do geral, R$ 600 para o segundo e R$ 400 para o terceiro lugar. E vai pensando que tem idade para o atletismo. Um dos corredores mais animados foi o seu Cedil, de 97 anos de idade. E já perdeu as contas de quantas corridas já participou. Porque quem gosta e para saúde não tem coisa melhor que a atividade física. Qual que é o segredo? Conta para gente. Ah, o segredo é ter boa saúde e treinar sempre. A dona Maria do Carmo, também de 84 anos, que estava sempre sorridente e animada. A corrida de hoje é uma corrida muito boa, respeitada, para os jovens, aprendiz, para as pessoas, saúde, paz, alegria, amigo, que nós estamos precisando desse Brasil de hoje. As pessoas têm mais consciência, praticar esporte, que esporte é vida, saúde e muita alegria. E chegou a hora da largada. O primeiro grupo foi o PCD. Em seguida, largaram todos os corredores. A largada e a chegada foram neste ponto da rua Doutor Hélio Ribeiro. Menos de 20 minutos depois, chegou o primeiro colocado da categoria de 5 quilômetros. O jovem varzagrandense de 18 anos, João Breno, estreou com uma vitória na Corrida do Trabalho. É uma sensação muito boa, um sentimento muito bom, porque... Com isso eu posso saber que o meu esforço está valendo a pena. E pela terceira vez consecutiva, Urias, de 44 anos, completou a prova em primeiro lugar na categoria de 10 quilômetros. O corredor profissional soma mais uma medalha de primeiro lugar para o currículo. O sentimento é sempre de alegria, de gratidão, ainda mais hoje completando o ciclo de três vitórias e tornando campeão dessa prova. Então isso é muito gratificante, principalmente para mim que já tô com os 44.